E aí pessoal, beleza? É, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui para vocês uma dica bem rápida de como tá criando e editando vinhetas para rádios, né? Ou locuções no geral que o inscrito aqui no canal, ele havia perguntado para mim como que é, eu poderia estar tá fazendo, né? Aqui no Kickwalk, né? Então eu vou tá demonstrando aqui pra vocês bem rápido Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal ative o sininho para estar tá recebendo as notificações e... bora pro vídeo Eu já deixei gravada aqui uma trilha aqui de áudio, né? É, como para eu estar usando como demonstração, né? Demonstração de vinheta para rádio, né? E, então eu vou deixar rolar aqui para vocês ouvirem como que está. Hz um sucesso atrás do outro. Então veja que é bem curtinha, né? Aquelas vinhetas bem rápidas, né? De passagem, assim. É, então o que a gente começa a fazer, né? É, primeiramente aqui. Eu vou estar tá colocando um compressor, né, para dar uma equilibrada aqui no volume. Eu vou estar tá utilizando aqui o Sonic son eh, Compressor, da própria Cakewalk, né? Aqui no Ratio, eu vou estar tá colocando 5 para 1. Né? A cada eh, 5 dB que, eh, que passar, eh, apenas um sobra. Né? Eh, no Threshold aqui, eu vou deixar... Vamos ao que eu vi rapidinho HZFM Um sucesso atrás do outro Primeiramente aqui eu vou colocar aqui o O ataque aqui Zerar o ataque HZFM Então eu vou, tar, vou deixar aqui o Threshold HZFM Um sucesso atrás do outro é, eu vou estar puxando bem aqui no... no o Threshold né Caso que é essa parte que ficou um pouco mais baixa Então pra gente estar tá igualando, eu vou estar tá puxando mais aqui O Threshold Mas isso não é uma regra né é, Depende muito da, da gravação que você estiver utilizando né Então não é uma receita pronta né Nesse caso eu tô usando dessa forma né Então... HZFM Um sucesso atrás do outro Então a gente verifica se tá equilibrado né o áudio HZFM Um sucesso atrás do outro Vou subir um pouco aqui o volume, né? HZFM Um sucesso atrás do outro HZFM Um sucesso atrás do outro Perceba que aqui também, no, no, no, nesse compressor do, do, do próprio Cakewalk, né? Ele mostra aqui para você quanto, é, quantos dB ele está atenuando, né? É, caso você queira estar tá utilizando para estar tá compensando essa, esse volume, né? HZFM, um sucesso atrás do outro. Eu não vou subir muito, não. Vou dar só um 4,7 aqui que tá bom. HZFM, um sucesso atrás do outro. Bom, é, o compressor eu vou deixar assim. É, agora, esse áudio aqui, o segundo áudio, eu vou deixar só o primeiro aqui. HZFM. Agora esse segundo áudio aqui Um sucesso atrás Eu já vou passar ele a trilha de baixo Aqui Tá aqui ó Um sucesso atrás do outro Compressor a gente pode estar tá utilizando o mesmo Então você segura o CTRL no teclado E puxa com o mouse para baixo que Ele vai criar uma cópia exatamente Do que você fez acima Veja que ele cria é uma cópia idê, Idêntica né Vamos lá é... Nesse, nesse primeiro áudio aqui Eu vou estar... Tá dando uma equalizada aqui Vamos usar aqui do próprio ProChannel, né? O equalizador é... HZFM Um sucesso atrás do outro HZ Aqui vamos fazer um... Um, um High Pass Filter, né? Vamos estar tá cortando aqui a... Abaixo de... HZFM. Abaixo de HZFM. 40 mesmo. No caso, no meu caso aqui, né? Eu estou deixando aqui é, tudo para baixo de 40 Hz. Eu vou estar tá cortando fora, né? HZFM. Um sucesso atrás do outro. É, aqui em, em, no Low, né? Vou tá... HZFM. Um sucesso atrás do outro. Aqui HZ na frequência, FM. um sucesso HZFM Vou dar um boost aqui no, no, no grave Um pouco, né? E... Dar um, um sucesso Atrás do outro HZFM Um sucesso Atrás do outro É, tá bom HZFM HZ Um sucesso Dá um brilho HZ aqui HZFM Um sucesso atrás do outro Aqui a gente dá um brilho em mais ou menos... HZFM, um sucesso atrás do outro. HZFM, um sucesso atrás do outro. HZFM, um sucesso atrás do outro. HZ... HZFM, um sucesso atrás do outro. É, eu acho que ficou a ah, o grave e o agudo tá tão, tá, tá bom para mim, né? Mas eu vou dar uma, -FM. uma acrescentada aqui -FM. na em altas para média, médias altas aqui, HZ né? Nas médias altas. HZFM, um sucesso atrás do outro. HZFM, um sucesso atrás do outro. HZFM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 é, vamos deixar assim por enquanto. Qualquer coisa a gente mexe depois. É... No caso, na, na segunda pista um aqui... sucesso atrás do outro... O equalizador aqui que eu, eu vou utilizar... Um sucesso atrás do outro... Um sucesso atrás é, vamos... Vamos colocar um, uma voz meio de, de, de, de rádio, né? De telefone, né? Acho que fica legal um sucesso atrás do outro. Aqui no caso a gente vai utilizar para voz telefone porque a a o, a voz né com aquele som de telefone ele tem mais é mais a, as frequências médias né. Então você corta as frequências graves e agudas né deixando só as médias. Então vamos utilizar só aqui o high, o high pass filter e o low pass filter né. Então aqui a gente pode deixar aqui em 48 no máximo. Aqui também deixamos um 48. E aqui a gente puxa para as frequências frequências médias, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, no 300 Hz. E aqui 3000 Um sucesso atrás do outro. É. Um sucesso atrás do outro. Um sucesso Como aqui tá, eu estou tá pegando um pouco aqui dessa paretinha aqui um da minha... Sucesso atrás do outro... Esse aqui, abrindo um pouco mais... Um sucesso atrás do outro... Bom, eu acho que por enquanto tá, tá joia. É, eu vou utilizar aqui alguns lasers, né? Que eu deixei separado aqui. Eu deixei três lasers que eu vou estar tá utilizando. Vocês podem estar tá, é, encontrando na internet, né? Esses efeitos de laser, né? Então eu vou estar tá utilizando três lasers aqui que eu deixei separado. É, o primeiro, eu vou colocar puxar os três aqui já, aí fica mais fácil, a gente está trabalhando bom esse laser aqui eu, eu deixei como o inicial né, então, vamos lá é Tentar. Fazê FM. Fazê FM. Fazê FM. Bom, esse aqui a gente pode estar tá arrastando aqui Para pe pegar. Fazê FM. Fazê FM. Fazê FM. Vamos abaixar um pouco o volume dele estão meio altos. FM. É FM. É Vamos tentar sincronizar aqui. Pode desligar o snap aqui só para tentar alinhar um pouco. Muito Aqui A gente pode estar tá... essa parte. Como tá muito longo aqui, é se você segurar o Ctrl e o Shift e vier com o mouse aqui embaixo, você habilita essa função que você pode estar tá, é, encolhendo, né? Escolhendo o áudio Vou estar tá colocando aqui Vamos ver aqui Isso um um é. um aqui a gente pode estar tá esticando um pouco Usando o mesmo esquema CTRL SHIFT a gente vem com na borda com o mouse aqui a gente pode estar tá esticando para estar tá pegando pelo menos essa parte né é legal é... essa trilha aqui eu vou estar tá duplicando ela Estou tá duplicando ela aqui duplicar pistas é, repetições, vamos colocar duas repetições copiar o evento junto, que no caso é a, é a trilha, né, e lá voilà. a gente criou uma cópia, né, o compressor vai ser o mesmo, porém, dá um F aqui, porém o que acontece, o equalizador a gente vai utilizar diferente, que aqui no caso ele copiou o telefone, né, então o que a gente faz, a gente vem aqui e full reset, Vamos resetar o, o equalizador dessa trilha, por exemplo, e vamos abrir ele e colocar aqui, é... vamos só trabalhar no low. Que deixa eu só mutar. Ela. Um sucesso atrás do outro. Um sucesso atrás do outro. Um sucesso. Um sucesso atrás do outro. Um sucesso atrás do outro Um sucesso atrás Um sucesso atrás do outro Um sucesso atrás do outro Um sucesso a... Um sucesso atrás do outro Vou puxar um grave Um sucesso atrás do outro Um sucesso para dar um pouco de peso na voz É...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 Baixo. Vamos fazer o seguinte aqui, como eu já coloquei o, o equalizador nessa track que eu fiz a cópia né, então eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa, a cópia de baixo e vou, criar um, vou duplicar essa pista, que é a que eu mexi agora no equalizador, então ela já vai vir igual a de cima. O que que a gente faz aqui, a gente seleciona esse clipe de baixo, né, esse clipe aqui. E no teclado, a gente, é, no teclado numérico né, do computador, no caso, a gente pode estar tá utilizando ali a tecla 6. Ele vai andar um pouquinho para frente. Ó, perceba que ele, se eu é, apertar a tecla 6, ela vai para frente. Se eu aperto a, a tecla 4, o número 4, ela volta para trás. Então a gente aperta a tecla 6. Ele vai andar um pouquinho e ele vai dar um efeito estéreo. Porque, se a gente colocar, por exemplo, só. É, sem fazer esse processo, veja que o, só, a gente só vai amplificar o volume, né? Um sucesso atrás do outro. Agora, se nós é, fizermos isso, apertar a tecla 6, ele vai andar um pouco para frente e a gente vai dar esse som, efeito meio estéreo. Veja. Um sucesso, sucesso atrás do outro. Então, aí, junto com a a trilha aqui do, do, do laser né, vamos baixar um pouco o volume, então vejamos o sucesso faz outro só fechar aqui então veja que vamos ver como que tá ficando um sucesso atrás outro sucesso outro é, aqui vamos aproximar um pouco mais, vamos selecionar as duas trilhas, aproximar aqui Um sucesso outro Vamos aproximar mais Um sucesso outro Um sucesso outro Esse aqui a gente pode estar tá encolhendo que é aquele esquema Ctrl SHIFT isso aqui a gente arrasta para cá outro sucesso outro vamos ver como que tá ficando a sucesso outro outro não terminar aqui a gente pode estar encurtando também é o ctrl shift e o mouse né a bordinha para não ficar tão longo assim sucesso E aqui a gente pode estar colocando um fade out aqui, curva rápida Beleza, é, agora aqui, alt é, 2 e teclado, vamos, vamos abrir aqui o console, viu né e aqui a gente vai estar tá equilibrando né, os volumes e vamos acrescentar um reverb Aqui eu venho aqui com o direito do mouse, né, inserir barra estéreo, barramento estéreo é, Vou colocar aqui reverb Eu vou estar tá utilizando aqui é, o reverb 2 né? E aqui eu tenho um preset que eu já deixei montado né, para esse caso, nesse caso é, que eu vou estar tá utilizando aqui, né? O dry eu vou deixar zerado Porque eu estou usando aqui como barramento, né? E... E aqui eu venho em send. Send, eu vou colocar O reverb Aqui na... Na track 1, né? Vamos ver aqui Como que está o reverb Só... Vou colocar aqui. Isso Só puxar um pouco pra cima aqui HZFM. é, tá bem forte então eu vou diminuir aqui o reverb vou colocar aqui menos 30 menos... É. HZFM HZFM HZFM HZFM é só pra dar uma molhada né é, na track 2, mesma coisa, eu vou usar o mesmo reverb, venho aqui em Sends, em reverb, track 2 e. diminuo também, né? Vamos ver. Um sucesso atrás do outro. Um sucesso atrás do outro. Um sucesso atrás do outro. Um ah. Um do outro. E esses dois aqui, no caso, o mesmo reverb, só que como são os áudios são iguais, a gente vai utilizar a mesma dosagem, né? Vamos lá. Um sucesso atrás do outro. Vou colocar aqui. Um sucesso atrás do outro. Um sucesso atrás do outro. Um sucesso atrás... 20.1 Esse aqui coloco a mesma quantidade: 20.1 um, um sucesso, um sucesso atrás do outro. só vamos ver agora: pompa um sucesso, um sucesso atrás do outro, do outro. Vamos voltar aqui: HZ F1. Ah, um sucesso faz outro. Agora a gente dá uma equilibrada no volume. HZ FTAU. Um sucesso faz outro. O, sucesso. Atrás do outro. É, o dos áudios a gente deixa normal. Agora os efeitos do laser a gente vai dar uma. HZF. Um. HZ um. Um. HZ, um sucesso, do outro. O sucesso. Do outro. HZ um sucesso atrás do outro É basicamente isso Aí você pode estar tá Tendo as suas ideias é, Acrescentando efeitos né, Tá trabalhando em cima disso né? E Aqui você pode estar tá colocando um. Vou colocar aqui um limiter né? O lá aqui eu deixo em um Aqui a gente pode estar tá, HZF ah, <risos> um sucesso outro outro sucesso outro puxar um volume né um limite então você pode estar tá trabalhando dessa forma você pode estar tá fazendo essas montagens né então eu queria estar tá só dando esse exemplo bem rápido mesmo e é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações e compartilhe o vídeo para estar tá ajudando o canal, para estar tá fortalecendo. E é isso aí, até a próxima, falou, um abraço e até mais.